Você tem direito de ter a sua própria opinião? Tem. Você tem direito de escolher seus próprios fatos? Não tem, porque fato é fato. E mesmo opinião, dá uma olhada no vídeo que eu vou colocar aqui, porque não é qualquer coisa que é uma opinião. Mas vamos falar da questão opinião e fato, não vamos entrar no esmiuçamento da opinião. Tá lá a sua opinião. Aí você precisa de fatos para suportar, para dar apoio, para apoiar a sua opinião. Opinião. Colocar sua opinião ali em cima. Opiniões elas flutuam em cima de fatos. Se não tiver um fato para sustentar a sua opinião, afunda, afunda Então vamos lá, aí você pega a sua opinião e vai catar um fato para colocar embaixo da sua opinião para segurar ela. Se você sair escolhendo o primeiro fato que aparecer sem verificar se aquele fato é um fato, de duas uma, ou vão te ridicularizar, porque vão mostrar que o teu fato não é um fato, que fatos são demonstráveis, ou simplesmente vão olhar para o cara <risos> e, de certa forma, vão te ridicularizar também. Né? O melhor exemplo é o pessoal de Terra Plana. né? Se você acha que a é Terra Plana, mas nunca foi pesquisar isso, tudo bem, normal. Tem um monte de coisa que a gente tem uma opinião a respeito. Ah, acho que Ah, você acha que existe vida... É... Como a nossa, que cria civilização no espaço? Ah, acho que deve ter, sim. De repente tem alguém que tem fatos aí que mostram que não existe de forma nenhuma e eu não conheço esses fatos. Mas você tem aquela opinião. Tudo bem, todos nós temos opiniões. E você pode ter a opinião de que a Terra é plana e não foi pesquisar isso, porque isso não é importante para você. Alguém te perguntou, ah, você se você, se você olhar para a Terra, o que você acha? Plana ou esférica? Ah, plana! Agora, se você foi pesquisar isso, qualquer criança pode saber se a Terra é plana né? ou não. Né? Basta você chegar pro seu amiguinho pro Whatsapp, né o amiguinho que mora, sei lá, em Manaus, né? e fala com ele assim, olha, o Sol se pôs aqui, olha a foto, <tum> manda a foto para ele do Sol, do sol posto. Né? Aí ele na mesma hora manda a foto do Sol lá na casa dele, aí assim, ih, o Sol tem tá outra posição. Pô, claro, a Terra é esférica. Não seja de celular também não, pode subir no... Né, falar com o coleguinha no quarto andar, e, só já se pôs aí. Não, não pode, aqui já. Só que aí tem aquela galera que né, não, eu quero que a terra seja plana. Você vai escolhe fatos para sustentar a sua ideia. Na hora de você escolher esse fato, se você pegar o fato que apoia a sua ideia, em vez de buscar fatos de verdade e se você for muito leniente, né, assim não, uh, uh, esse fato encaixa perfeitinho na minha ideia, vou usar, né? E não, e esse fato for um fato falso, coisas ruins vão acontecer, <risos> coisas místicas ruins, coisas muito objetivas ruins vão acontecer. Não só você vai ficar parecendo uma pessoa estranha, meio perturbadinha da cabeça, mas você vai se tornar um problema para você mesmo, para você mesma. Porque você vai começar a estruturar sua vida em cima de ideias que não se sustentam em fatos que não são reais. A gente vê o caso da vacinação aí, o pessoal parando de se vacinar e um monte de doença voltando. Isso faz mal às pessoas que não se vacinam, as familiares das pessoas que não se vacinam, às pessoas que estão em torno das pessoas que não se vacinam. E veja só, se você pensar numa uma coisa, quando você coloca um fato embaixo da tua ideia para sustentar ela, qual é a melhor forma de você escolher o um fato que torne sua ideia mais forte? Existe um segredo para isso, e eu vou ensinar agora. Como tornar suas ideias fortes e inderrubáveis. Escolhe tua ideia, e aí você vai fazer o seguinte, em vez de você procurar os, os blocos de fatos em que essa ideia pode se apoiar, você procura blocos de fatos que negam essa ideia, que tornam essa ideia impossível. Só que você tem que fazer isso com sinceridade. Você tem que realmente buscar fatos que neguem, que destruam suas ideias. Quanto mais você tentar destruir suas ideias e falhar nessa destruição de ideias, mais forte ela vai ficar. Você pode até pensar de um jeito objetivo, né? Se ninguém conhece fatos que consigam derrubar suas ideias, então você, ninguém vai conseguir derrubar sua ideia. Você vai chegar e falar assim, minha ideia é essa. Aí a pessoa é assim, aí, como é que você apoia essa ideia? Eu não estou apoiando essa ideia não, mas tenta me provar que está errado. A pessoa não vai conseguir achar nada que prove que aquilo está errado. Né? Porque você já fez isso. Agora, fica ridículo se você não fez isso. Aí a pessoa vem e coloca um fato ali que destrói totalmente a tua ideia. E a gente deveria também ter a humildade, ou a seriedade, ou a maturidade de pegar a nossa ideia e colocar em cima do fato daquela área. Pode ser qualquer coisa. Pensa nele. Terra plana, eu falei dois fatos aqui que, não, que negam que a Terra é, é plana, né? Então você pegou a tua ideia, pum, afundou. Você pegou a tua ideia, pum, afundou de novo. A gente tem que ter a maturidade de chegar e falar assim, ok, a minha ideia não é muito legal. Claro que tem um problema que às vezes a gente precisa que as nossas ideias estejam certas, porque é muito assustador a gente que elas estejam erradas. Às vezes são ideias até ruins, né? você tem a ideia de que existe um fantasma na tua casa e você morre de medo disso, mas bem ou mal você fundamentou sua vida em cima disso, sei lá, você vê aquela pessoa sentada na tua casa e de duas uma, ou você está maluco, ou você está maluca, ou você está vendo fantasma. É melhor ver fantasma, por mais assustador que seja, do que achar que você não está percebendo o mundo direito. Sobre isso, eu tenho uma informação para dar que pode ajudar. Um fato para dar que pode ajudar. Alucinações são mais comuns do que a gente pensa. Tem um. Olha, é... eu vou colocar o nome do livro aqui embaixo, não estou lembrando agora. Mente Assombrada. Eu não lembro agora o nome do livro direito. Que é um. Oliver Sacks, Sacks. Ele fala sobre isso, sobre alucinações auditivas, alucinações visuais, que são muito mais comuns do que a gente pensa. Então, existe uma terceira coisa. Pode ser um fantasma, pode ser uma alucinação ou você pode estar maluco, maluca, né? É... E tem outras possibilidades, ilusão de ótica, por aí vai. Então, se a negação daquela ideia é muito assustadora pra gente, a gente vai acabar se apegando a ela. Se for o caso, o que a gente vai fazer? Se for o caso, talvez seja melhor você pegar só aquela ideia, guardar pra você, mesmo, guardar pra você mesma, Assume que é verdade, se você não for trabalhar com aquilo, se aquilo não for uma coisa que você tem que descobrir qual é a verdade mesmo, você pode deixar, por que você precisa saber de tudo? Né? Por que você precisa saber se aquele fantasma é um fantasma? Não conta pra ninguém que você vê um fantasma ali, assume, não, mas pode ser né, que tem alguma coisa na tua, um tumorzinho, pode ter alguma coisa tratável que está te fazendo ver aquele, aquela alucinação ali. O ideal é falar. O ideal é a gente ter uma certa tranquilidade com relação às nossas ideias e à nossa vida, né? É tudo tão mutável. Então, se a gente tem uma ideia que fundamentou muito o nosso jeito de viver, ah, eu acredito em Deus, ah, eu não acredito em Deus. E você começa a ver um monte de evidências que te mostram que você se sente muito melhor acreditando em Deus, que Deus na sua realidade existe. É... Não se apegue aquela coisa de, ah, eu preciso não acreditar em Deus a gente tem que ter a flexibilidade de mudar, e a gente vive uma época muito mutável, tudo está mudando muito rápido. Mas em qualquer realidade que seja, não dá para gente defender ideias sem buscar os fatos que destruam essas ideias. Vai nessa minha dica. Se você, com sinceridade, como se você fosse uma, o seu irmão gêmeo, o seu duplo, o seu clone, Chega para você e fala assim, vamos junto, vamos pegar a mão, da mãozinha e vamos junto, tentar ver se essa ideia é legal ou não. Vamos estudar essa ideia, vamos ver se tem alguma coisa que torna essa ideia impossível, que torna essa ideia errada. Inventar fato é muito ruim. Inventar fato vai fazer mal a você, inventar fato desmoraliza você. É, e de duas uma, a pessoa vai te ver como uma pessoa desonesta intelectualmente, que está a qualquer custo tentando enganar os outros ou vai te ver com uma pessoa que está com alguma dificuldade. E veja bem, se você vê uma pessoa que está com alguma dificuldade, agarrada a uma ideia que não faz nenhum sentido, também não vai ficar maltratando aquela pessoa, gente. A pessoa tem que estar tá se agarrando àquela aquela ideia por algum motivo. Dá o braço para ela, vai ver um filme divertido, que não seja sobre aquele assunto. A gente tem que ter um pouco mais de carinho pelos outros, carinho pela necessidade dos outros, pela... Né? não pela opinião do outro, mas se aquela opinião é, é, é vivida pela pessoa como uma parte dela, por que, que você vai derrubar aquela opinião? deixa ela viver com aquela opinião. Né? Tudo bem, você pode... ideias são para ser derrubadas mesmo, para você questionar, mas quando aquela ideia é importante, quando questionar aquela ideia faz mal a uma pessoa, deixa a pessoa com aquela ideia, gente, questiona dentro de você, não vai maltratar os outros também por causa disso. Empatia, né? Vamos ter um mínimo de carinho por quem está do lado da gente, ou nem está do lado, mas é uma pessoa como a gente também. Garanto que você tem alguma ideia que se derrubarem vai te machucar. E você não vai gostar disso. Você vai no seu passo. Você mesmo, você mesma, testando essa ideia até que você fique à vontade com derrubar essa ideia. Bem, é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Que não seja concordando, que seja discordando e melhorando suas ideias. É isso, foi.